Muito boa tarde a todos. Damos início ao nosso café com arquivo. Se contarmos todas as sessões, esta é a 25, desde que começou no princípio do Covid. E esta sessão é dedicada ao vencedor do prémio do ano passado, Tiago Santos. Nos vai falar do seu trabalho. E antes, passo a palavra ao gestor do arquivo, Daniel Gomes, para introduzir esta sessão, agradecendo desde já a todos a vossa presença. Boa tarde. Portanto, isto foi um bom resultado do Covid para os cafés com o arquivo. O Covid passou, mas os cafés com o arquivo continuam. Um, e temos hoje o prazer de ter então aqui o Tiago, que nos vai falar acerca do Arquivo do Parlamento. Nós temos vários cafés do, com o arquivo, sobre vários temas, mas esta sessão em que o vencedor do prémio arquivo.pt, neste caso de 2022, da quinta edição, vai falar, é, é sempre, são sempre sessões muito, muito interessantes e muito especiais para nós, porque todos os anos ficamos muito surpreendidos com a qualidade dos trabalhos que, que são premiados e que são submetidos no geral. Queria só, antes, antes de dar a palavra ao Tiago, que queria só relembrar que as candidaturas ao Prémio Arquivo.pt 2023 estão abertas até dia 4 de maio, e portanto agradecemos a vossa ajuda para divulgarem o Prêmio Arquivo.pt PMPT por potenciais candidatos. Uh, toda a informação está disponível aqui. equipe.pt barra prémio 2023 e, se roubar mais tempo, passo a palavra ao Tiago. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Ora, é só obrigado eu pelo, pelo convite. Antes de mais, boa tarde a todos e obrigado desde já a vossa presença. Um, pronto, uh, como, como o Daniel e o Ricardo já, já disseram, uh, eu tô aqui a falar um, uh, vou hoje falar um pouco sobre, sobre o trabalho que fiz para o para a edição do concurso do Prémio Arquivo, do Prémio Arquivo 22 de, de 22. Um, basicamente, pronto, vai ser uma, uma apresentação um pouco de leve sobre, sobre o que foi feito, mas se, se alguém tiver curiosidade sobre, sobre questões mais técnicas, a, a nível de pronto, tec, tecnologia utilizada e por aí fora, também, se, se quiserem no fim também podemos reservar um espaço no fim para, para perguntas. Hum, ora bem, o que é que é o, o, o, qual é que foi o meu trabalho aqui? O meu trabalho foi basicamente construir uma plataforma que chamei Arquivo, arquivo do Parlamento e, e basicamente agrega notícias e artigos de opinião extraídos do arquivo.pt, da API do arquivo.pt uh, com base nos dados abertos que estão disponíveis no parlamento.pt O parlamento.pt tem... Pronto, tem informação sobre as, as, as diferentes legislaturas não é uh, informação muito diversa eu até utilizei só um, uma parte da informação muito básica e simples que é basicamente a, a duração das legislaturas os partidos de cada jeju, representados em cada legislatura bem como bem como o, os, os deputados com base nesta uh, com base ne, nesta informação eu fiz pesquisas uh, utilizando a API do do, do arquivo.pt desde já dar pronto, dar o não só os parabéns mas também um, como é dizer como o, pronto um, um, mostrar aqui o meu apreço pelo trabalho feito no, no arquivo.pt em que disp disponibiliza pronto informação muito importante sobre pronto, sobre a nossa vida coletiva a nossa vida digital não é tipo sabemos que hoje em dia a informação a informação está toda digitalizada e cada pronto, e, e, por um lado está disponível a toda a gente, mas essa informação também cada vez torna-se mais volátil e dispersa. E é importante o trabalho de, de projetos como o do arquivo.pt para, para guardar e para arquivar essa para arquivar, sim, basicamente essa informação que de modo a que ela esteja disponível pronto, para, para o futuro. não é? De outra maneira, com pronto, muita da informação que eu recolhi, que, que remonta alguma a 96, Uh, que simplesmente já não está online, estaria irre irremediavelmente perdida, e hum, neste aspecto o, o, o trabalho do arquivo o .pt é bastante, é bastante relevante e, e, e de outra maneira não seria possível aceder esta informação, e a informação, pelo menos na minha opinião, e, e neste caso, que, que é, é relativa à nossa vida coletiva, à nossa vida política, não é? Acho que é bastante importante e seria, seria uma pena que essa informação tivesse irremediavelmente perdida. Uh, ora bem, com, com base uh, uh, a esta, esta recolha, esta, esta recolha que eu fiz, uh, pronto, tem, tem, temos aqui alguns números, que é, é respeitante a oito legislaturas, 10 partidos, uh, 1.344 deputados. Aqui mídia, estou a definir mídia com cada. Cada produtor de informação, não é? Tanto pode ser um blog de, de, de uma pessoa, como pode ser um, um jornal como o público, os tópicos, pronto, agreguei mais ou menos por, por, por palavras-chave que eram mencionadas no, nos textos, e, e finalmente isto em termos de unidades, de termos de, de, de, de, de, de páginas, recolhi 217 mil páginas, mais 217 mil páginas, que depois organizei da forma como vão ver. O, o objetivo já falei um pouco, que era basicamente compilar e dar visibilidade uh, às pequenas e grandes narrativas sobre a, a nossa vida política. Quando digo pequenas e grandes narrativas, temos, estou a falar de quando falo de grandes narrativas, estou a falar do que temos de, no, no espaço mediático, mediático mais de, de, de jornais como, como o público ou o expresso e, e esses grandes produtores de informação, os chamados mídia, não é? Uh, mas também o ao, que eu chamo aqui pequenos, como os pequenos blocos pessoais, que, que neste momento não estão tão ativos, mas houve uma altura, talvez a seguir, aos, aos anos 2000, em que eram muito ativos, e alguns ainda continuam muito ativos, embora eu acho que tenham menos visibilidade devido à ascensão das redes sociais, mas que alguns deles ainda continuam com, com a mexer muita informação e vemos, por exemplo, que por exemplo, atores políticos que nós que, que nós conhecemos agora, que estão na vida pública, foram pessoas que ascenderam com base no que publicaram e que escreveram nestes, uh, nestes blogs, e acho que, pelo menos na minha parte, acho que é, é interessante uh, verificar o, pronto, como, é que, como é que isso se desenvolveu, embora o, o trabalho que eu tenha feito agora, uh, até agora foi apenas de recolha de informação, ainda não tive tempo para, para fazer o tratamento desta informação, mas acho que de qualquer das maneiras eu acho que é interessante ela estar disponível. E pronto, e, e depois uh, uh, também já foi um pouco disto, uh, a ideia também era disponibilizar estes dados que, que devido à sua elevada dispersão e, e à complexidade técnica de, de, de, de, de recolha desta informação... Uh, não, pronto, é, era muito difícil de, de disponibilizar e, e que assim deste, desta maneira espero eu que estejam mais acessíveis a quem a quem, pronto, a quem tenha interesse em investigar este tipo de temas. À partida serão pessoas mais talvez de ciência política ou de, ou de comunicação, mas que, qualquer pessoa poderá poderá aceder ao site e descarregar os dados e, e consultá-los. eles estão, podem ser descarregados em em Excel que é, um, pronto, que é um formato que é relativamente acessível a toda a gente depois pronto para analisar a partir será um bocado mais mais complexo mas também não não, não será nada de, de, de especial em termos de desenvolvimento pronto comecei com a recolha dos dados das legislaturas do, do Parlamento.pt depois, com base, nestas, com base nestas, nesta informação, fiz uh, uh, pesquisas no, no, no arquivo.pt, por exemplo, com o, novo dos, com o nome dos partidos e, com o nome dos, dos, dos, uh, e também com o nome do, dos deputados. Um, e, finalmente, compilei toda esta informação, utilizei, um, pronto, em termos técnicos, para quem está mais dentro de, de, de desenvolvimento, Uh, utilizei uma plataforma que é open source que é o Django que é em Python e, e pronto e depois publiquei publiquei esta plataforma online Vou só passar agora por uma pequena uma pequena uh, demonstração então temos aqui o já estamos aqui online o site é arquivo-privamento.pt Uh, então, basicamente, para tornar a informação mais acessível, uh, criei vários níveis onde, onde podemos aceder à informação. Temos um nível mais geral, uh, que é a legislatura, e esta organização é tipo uma espécie de, de boneca russa em que vamos afunilando, em que primeiro temos as legislaturas, depois temos os grupos parlamentares, depois temos os deputados, e um cada lado temos o, o, o, cada mídia, tópicos, e depois temos a unidade individual de informação, que são, que são os artigos. Mas podemos navegar na informação através destes níveis de, de esta hierarquia de informação, chamemos e assim. Ah, mas pronto, nada melhor do que, por exemplo, temos aqui a, a legislatura, ah, e tem, também temos uma navegação a nível temporal, em que se navegarmos por legislatura, temos acesso à informação que foi publicada dentro de cada legislatura vamos por exemplo aqui ao partido socialista aqui na da última legislatura uh, e pronto e aqui temos temos logo um, um overview de pronto da, da informação pública em que temos algumas métricas temos o número de deputados os, os artigos recolhidos depois temos a organização dos deputados pelo número de artigos uh, mais publicados aqui uh, a legislatura foi até 2022 mas não Uh, mas uh, não sei se sabem, mas o, o arquivo, por uma questão de, pronto, de defesa dos dados, uh, só publica, neste momento só tem dados até 2021, estarão em breve a publicação dos dados de, de 21 em si. Mas pronto, temos, estamos sempre a trabalhar, isto, isto pode ser importante para quem queira fazer trabalhos, uh, para ter uma noção que os dados disponíveis estão até ao ano anterior, não é? Neste momento só temos até. Até uh, 2021, pois o, o Daniel ou o Ricardo poderão falar um bocadinho um melhor sobre isso, mas pronto, basicamente, e corrijam-me se eu estiver errado, é basicamente para, para, para, para os produtores de informação que o fizeram, para, para, para depois não entrarem em competição com, com, com esses produtores. Então, uh, base, uh, pronto, o que eu ia dizer, temos aqui os deputados mais, uh, mais uh, populares, depois temos os, os mídia em si mais populares, temos aqui os, o, o SAP, o Expresso, o Observador... Mas é engraçado, por exemplo, ver que, por exemplo, sim, como seria de esperar à cabeça, temos quem tem mais capacidade de produção de informação, como o SAP ou o Expresso, mas depois de, para baixo já temos, temos alguns mais pequeninos, como este blog que é o blog Corporações, que tem 57 artigos, ou Letras e Conteúdos. Pronto, era, precisa, era precisamente este tipo de, de riqueza vá, de informação que está online que eu. Que, Queria apanhar não só os grandes produtores de informação, mas também as outras, os, os mais pequenos, vá digamos assim. E, às vezes não são assim tão pequenos como isso, são, são é menos visíveis. Vá. E, depois, finalmente, temos os artigos, os artigos mais populares e depois, depois temos, os, os artigo, temos os artigos em SIG, ordenados por, por, por data. Como podem ver, os últimos, os últimos que eu tenho é um de um de 2000... 1 de janeiro de 2021, que é a data de, de, da última recolha de, de informação depois aqui, quando clicamos aqui no mais, vamos para dentro de, das secções e assim é que temos, neste caso, todos os deputados, não é? Podemos, podemos pesquisar uh, dentro dos deputados e depois temos esta informação, quando entramos dentro do, dos deputados, Portanto, a hierarquia de informação vai Funiland e aqui só já temos os mídia mais, mais populares que publicaram sobre, neste caso, sobre o deputado Eduardo Cabrita, temos os tópicos populares e temos, e temos os artigos e, pronto, e assim sucessivamente, quando vamos aqui para dentro dos mídias mais populares, temos, uh, temos a organização por mídia e depois finalmente, por exemplo, clicando aqui no Expresso, temos todos os artigos uh, publicados pelo, pelo Expresso, e que, pronto, temos uma organização aqui, temos aqui um pequeno gráfico para dar uma ideia da distribuição de, da publicação por, por ano, e aqui pronto, é que onde eu estava a falar há bocado em que podemos descarregar uh, toda esta informação em, em, um, em ficheiro de, de CSV, não é? Uh, de, relativa, quando eu digo informação é relativamente aos, aos artigos. E aqui finalmente temos aqui uh, temos aqui, por exemplo, um artigo, uh, neste caso do Expresso, em que, pronto, que é a unidade básica de, de informação que, que da plataforma e depois temos os links para o website em si ou então para a informação no, no, no arquivo no arquivo .pt, e temos aqui esta funcionalidade caso este, como esta, toda esta recolha foi, foi automática, não é? Há coisas aqui que podem não ter, pronto, podem não ser relevantes e aqui temos uma oportunidade para o utilizador marcar o artigo como não relevante, eu tenho esta eu tenho esta, fico esta indicação e depois vou verificar o que se passa então pronto, temos aqui o arquivo, aqui, também temos aqui as categorias pronto, que, que estão aqui no, neste artigo e depois quando digo entidades, neste caso chamo-lhe entidades porque eram deputados e também grupos parlamentares e a entidade foi a foi a categoria que eu achei que era que englobava os dois e pronto, depois aqui temos os, os que estão marcados neste, neste artigo especificamente. Pronto, e depois basicamente quando navegamos nos outros, nas outras secções, aqui podemos navegar por legislatura, aqui podemos navegar por uh, grupo parlamentar. Há bocado quando eu entrei, entrei pela legislatura, só vi uh, os artigos, do, do, neste caso do PS. Uh, relativamente ao, ao uh, àquele, uh, período temporal, mas aqui temos tem, passamos por um nível de análise acima disso, em que podemos, temos acesso às legislaturas todas, a navegação por legislatura também aqui, e temos aqui a, uh, a distribuição da informação de acordo com a legislatura ou seja, adicionamos mais um nível da hierarquia que é as registratura, e depois temos o, a mesma coisa não é? quando, quando navegamos para baixo. O mesmo para os deputados, aqui temos organização por deputados sem nenhum sem, sem nenhuma agrupa, agrupamento específico, o agrupamento mais natural será como seria esperar o, o grupo parlamentar ou partido, não é? Aqui estão apenas organizados pelo número de artigos publicados sobre eles, não é? E, e quando passamos aqui, passamos para o nível da análise, está mais centrado na informação em si, que, ou neste caso no produtor de informação. Em que temos por, por, por publicação específica, pronto, para produtor de informação, neste caso, o meio de, o meio de comunicação, chamemos-lhe assim. E a mesma coisa, pois, aqui para os tópicos mais publicados. Ainda, preciso, ainda preciso, precisaria fazer aqui algum trabalho, porque há aqui coisas que não são, são aqui muito relevantes e que teria a trabalhar melhor esta, esta parte, mas isso, pronto, tenho de, tenho de arranjar tempo para fazer isso. E, finalmente, temos acesso aos artigos todos, à base de dados toda da informação, que podemos descarregar e aqui descarregamos um CSV com, com informação relativa a estes 217 mil artigos. E temos aqui também a sua, a sua distribuição por, por, por ano, como podem ver aqui em 2021 só temos de 1 de janeiro. E também temos poucos de 96 e 97. Quer dizer, aqui 96. Uh, nem temos sequer. Temos só a partir de 97 para a frente. Um, e, e pronto, basicamente. Basicamente é, é isto. O que, eu, o que eu vos tinha para. Voltando à minha. Ah, tenho, tenho os trabalhos futuros futuro, que já falei um bocadinho. Que, que é. Que pronto, agora. Estamos prestes a receber os dados relativos a 2021, ao ano completo de 2021. Também quero ver se depois arranjo tempo para, para alimentar a plataforma com estes dados. Tenho que fazer todo um, pronto, o scraping através dos dados e, e organizá-los. Também gostava de criar uma API para facilitar a consulta automática e recolha de dados, não é? Para quem, para quem, para quem tem. Pronto, quem tem conhecimento para, para, para interagir com, com a APIs, isto poderia facilitar e, e seria mais fácil pronto, de recolher já esta informação do que estar a pesquisar tudo outra vez no, no, no arquivo e finalmente criar alguma documentação e disponibilizar o código em acesso aberto, mas pronto, digo já uh, aos presentes, quem quiser quem quiser ter acesso pronto, eu tenho isto num repositório e de, de GitLab, quem quiser que pode me enviar um e-mail que eu que eu terei todo gosto em, em dar-vos acesso ao repositório. Podem, podem descarregar o, o código e, o que pronto, para quem quiser trabalhar com Python pode dar jeito, pronto já tem algum trabalho feito, nomeadamente a interação com a API uh, do arquivo, pode-vos pode facilitar algum trabalho, caso queiram concorrer ao, uh, uh, à, à edição atual ou a futuras edições do, do prémio arquivo. E, pronto, basicamente... Uh, uh, é isto que, te, que tinha para vos mostrar. Uh, Tenho o meu e-mail que é tiago.santos.istetracel.pt e pronto, estou disponível para perguntas. Se, se, alguém quiser, se alguém quiser colocar alguma pergunta, terei todo o gosto em, em responder. Muito obrigado, Tiago. Uh, quem quiser pode colocar uma pergunta no chat ou, ou falar diretamente através do microfone. Recapitulando, quem vem, quem chega ao parlamento.pt vai descendo um bocadinho uh, por baixo. Sobre que conteúdos, tem aqui os dados abertos. O, os que eu utilizei foi o do foram estes da informação base, se não me engano. Então temos pronto aqui dentro de cada informação base temos aqui as legislaturas todas as legislaturas E depois eu utilizei este este JSON. Que tem a informação toda sobre, sobre as digituras. Pronto, Basicamente, aqui neste caso, saquei manualmente este, este JSON. Eu tenho aqui o meu, o meu projeto aberto. Deixa eu ver, tenho aqui em dados. Acho eu, pronto, tenho aqui a informação, a informação em JSON, de toda a informação. Não é? E depois, pronto, basicamente, para construir um pequeno scraper em Python, de em que vou buscar pronto vou buscar esta informação toda manipulo alguma em que depois criou criou pronto por exemplo criou os, os uh, criou é na base de dados criou crio toda a estrutura relativa a isto, pronto, uh, para deputados para para partidos para legislaturas para aí a fora criou tudo com base nesta informação e depois finalmente faço um, Passo, fiz um pequeno scraping também porque deu uma preguiça de não ir a tar a descarregar as, as, as imagens todas à mão dos deputados. Fiz o parlamento tem um tem um tem aqui uma tem aqui um como é que se diz, tem um caminho uma route, em que dá para ir pescar com base no ID do, do deputado dá para ir pescar a, a fotografia dele. Pronto, fiz estas estas pequenas rotinas todas para ir pescar informação esta ou do Parlamento esta é a única coisa que eu tenho automática é uma coisa muito simples que é basicamente ir buscar o ir, ir buscar a, a, a fotografia do deputado o resto depois é tudo feito no é tudo feito do lado do arquivo.pt, um, em que pronto, basicamente vou buscar, pronto faço faço queries às vossas pronto aqui a query está aqui faço query à vossa à vossa API com base nestes com base nestes valores como de, relativamente a cada uma da. Da unidade de informação que eu estou a querer ir buscar, não é? Posso? Uh, quero por nome do deputado, quero por nome do, de.. de, de, de... Do, do grupo parlamentar, por exemplo, o PS é, é, é um bocado chato porque o PS devolve, por exemplo, muita coisa relativa à Playstation e por aí fora, por isso tens de dar a arranjar aqui umas maneiras para, para tipo, pôr o PS com, com espaços para, para apanhar menos coisas que sejam, que sejam menos interessantes, pronto, ainda depois de fazer alguma limpeza de informação para e coisas, um processo, um, algum manual que, pronto, verificar é, pá, isto não faz sentido, depois fiz uh, andar para trás e para frente a, uh, com, com até atinar os, as queries certas e a maneira mais correta de fazer informação de modo a trazer menos lixo possível e fiz aqui um, pronto, fiz uma pequena batota que foi para limitar o lixo, o lixo em que pus aqui um, criei aqui uns, um, pronto, uns domínios, não é? Fui buscar tudo o que era block spot e depois adicionei estes domínios à mão. Mas, por exemplo, há domínios que eu entretanto apanhei outra vez e queria e quero fazer novas, novas rondas de scraping para ir buscar mais coisas, mas pronto, não tenho tido tempo para isso. Eu fiz um bocado este projeto, estava, estive um bocado a procrastinar no meu doutoramento. <risos> Eventualmente quero acabar o doutoramento e agora neste momento não estou com muito tempo, mas, mas tenho, tenho isto na minha todo listo para, para, para ir buscar esta informação. sim